Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está chegando agora? Meu nome é Adriano Belizado, sou coordenador da, da Escola de Dados, é, sou jornalista, trabalho com dados desde 2012, 2013 mais ou menos e trabalho com, nessa área de tecnologias abertas e projetos nessa interseção entre tecnologia e comunicação há mais tempo também. É, sou, além de coordenador da Escola de Dados, também tive a oportunidade de, de coordenar e conceber e executar esse curso dentro do Programa da Escola de Dados graças ao apoio da Earth Journalism Network, que é a organização que, que propiciou que a gente oferecesse essa formação de, de, em modo gratuitamente, né, e também possibilitou o apoio das bolsas, que, que eu vou comentar logo mais. É, eu, vou, eu vou, não vou me prolongar muito aqui na apresentação, mas só para nivelar alguns entendimentos e expectativas ao longo do curso, né. É, o curso ele está organizado em módulos e a ideia é que cada módulo corresponda a uma semana. Então a gente está na primeira semana, no módulo 1, semana que vem vamos passar para o módulo 2 e a ideia é que vocês, é, se possível, né, o que a gente estimula, que vocês assistam os vídeos gravados antes das aulas ao vivo, antes desses encontros que a gente tem na, na quinta-feira, para trazer dúvidas, fazer questões. É, interações com os instrutores e convidados do módulo vigente. Né? É, hoje a gente vai receber, não sei se o Tiago já está aqui, mas, você se ele teve algum problema de conexão, eu vou, a gente dá uma olhada aqui, a gente é, vai receber, eu receberia o, o Tiago, o Medaglia, que é o instrutor que deu o, o primeiro, o instrutor que deu o conteúdo do primeiro módulo, e, em seguida, a gente, a partir de seis e meia, mais ou menos, o que a gente pensou é de receber o Gustavo Faleiros e a Juliana. O Thiago chegou aí agora. Oi, Thiago. Oi, Adriano, tudo bem? Eu já estava aqui há algum tempo, mas eu não sei ah. exatamente por que, eu não estava visível, eu estava te ouvindo, ouvi, ouvi tudo que você ah. falou desde o início. Pronto, é, então, tá, acho que... Quando não entra, tem que, tem que entrar com um login certo, enfim. Mas já está tudo resolvido. Eu só tava fazendo a apresentação mesmo. Hum, né? E vou terminar de apresentar aquele, aqueles aspectos do curso e aí te passo a palavra, tá bem? Eu claro. Breve aqui. Tranquilo. É, então, como eu disse, a gente vai ter essa divisão por módulos e cada semana a gente vai ter também um, um desafio que a gente estimula que vocês tentem participar, enfim. É, se envolver, nessa semana é o preenchimento daquela planilha, né, isso está cadastrado junto com as videoaulas, vocês conseguem ver isso, né? Tem, vai ter o desafio da semana. Então, o, o, nessa primeira semana, o nosso intuito é fazer um catálogo das bases de dados ambientais, a gente deu um pontapé inicial e convida vocês a preencher as informações do, do seu estado e município. É, na planilha Tem o chat do curso né, Também uma boa parte das pessoas já se apresentaram Quem ainda não se apresentou é, Eu convido a entrar lá no chat do curso Para dar um oi E por lá a gente pode ter interações Assíncronas ao longo da semana E, e ter Postar, compartilhar dúvidas Com os instrutores é, Antes e depois das aulas ao vivo né? é, Por último Deixa eu ver aqui De recados mais gerais a questão das bolsas, é, como vocês sabem, vocês fizeram a inscrição, naquela inscrição já tinha sinalização ali, quem tinha proposta de pauta é, já mandou junto com a inscrição, agora a gente está fazendo a, as avaliações e vai informar é, na próxima semana as duas pessoas é, que receberão aquela bolsa para a produção de reportagens. Além dessa bolsa que o próprio curso oferece, tem um monte de oportunidade, né, um monte de, de, de possibilidades para quem quer desenvolver trabalhos nessa área. No nosso chat a gente começou a organizar, comecei a botar ali é, algumas coisas e, e vocês, enfim, a gente acha que pode ser, talvez a gente até toque nesse ponto mais tarde, que é um pouco esse ecossistema do, da prática né, de jornalismo de dados e tal. Não vou me prolongar mais, eu vou estar aqui acompanhando, e queria dizer que é um prazer imenso receber vocês, é um grupo muito, muito potente, diverso, acho que tem uma turma, um grupo de pessoas aqui que se reúnem em função desse curso bem, bem interessante, e desejo a todos e todas uma excelente jornada de aprendizado, muito obrigado pela presença e até mais. É, Tiago, então é, é contigo, eu vou estar por aqui, Qualquer coisa, posso ir ajudando a ler o chat, ou, enfim, fazer essa mediação aqui, trazer perguntas e tal. Tá. tá bom? Boa aula, até mais, pessoal. Tá certo, Adriano, obrigado. Pessoal, boa noite, é um prazer estar tá aqui. Eu não sei se a minha mensagem, quando eu entrei, chegou aí no chat, eu estava dando boa noite para todo mundo. É, eu estou super feliz de estar tá aqui com vocês, e, e de ver tanta gente é com gente, perfil... Que com um perfil tão diverso, uh, fazendo o curso de jornalismo de dados ambientais. Uh, eu, essa aula, eu acho que serve para a gente se conhecer, para a gente interagir, para a gente também uh, dar uma revisada geral, superficial, no conteúdo das quatro aulas, e é o espaço para vocês também se manifestarem, fazerem perguntas, Uh, essas perguntas podem ser dirigidas uns aos outros também, acho que não, não tem nenhum problema. A gente vai ter a companhia do Gustavo Faleiros e da Juliana Mori do Infamazônia. O Gustavo já entrou, estou vendo aqui. É, o que para a gente é excelente: o Infamazônia é a principal referência de jornalismo de dados ambientais no Brasil, então vai ser uma oportunidade muito bacana para todos nós de conversar com o Gustavo, com a Juliana sobre geojornalismo sobre dados, sobre representação de biomas em mapas, e por aí vai. É, Para a gente retomar, então, o conteúdo das quatro aulas, imaginando desse módulo introdutório, imaginando que todo mundo conseguiu assistir, é, o curso, como o, o Adriano destacou, é um curso é, prático, né, bastante mão na massa, e os próximos módulos vão ser... Nessa pegada, né, de, de realmente aprender a usar as ferramentas e a conectar isso às reportagens. Uh, e esse primeiro módulo foi mais introdutório, espero que ele sirva para dar um embasamento uh, e trazer algumas reflexões que eu considero importantes para a prática de jornalismo de dados. É, então, na primeira aula, a gente uh, foi, foi bem introdutório, a gente conversou sobre jornalismo ambiental no Brasil. Uh, a gente fez, uma, um, deu um, fez um olhar uh, para os últimos anos, para as últimas décadas, de como a pauta ambiental avançou, a gente conversou sobre o jornalismo de ciência brevemente, na primeira aula, uh, sobre o fato de que o, o jornalista ambiental uh, bebe na fonte da ciência, e, e um aspecto que eu acho bem importante da primeira aula, que eu queria enfatizar aqui para iniciar uh, essa nossa conversa ao vivo, é aquela reflexão de que não existem, nesse nosso universo aqui, não existem projetos de dados, existem projetos de jornalismo de dados. É um, um erro que eu acho cada vez menos comum, mas que ainda acontece. É, acho que vocês, provavelmente, já tiveram alguns de vocês a oportunidade de serem jurados em, em concursos de reportagem, o Gustavo, certamente, a Juliana também, é, eu tive essa oportunidade e, e um dos e uma das coisas que a gente vê um dos do tipo de abordagem que a gente encontra é essa do uso de dados bem feito uh, com bons mapas bons gráficos mas no entanto o um pouco descolado daqueles princípios básicos do jornalismo da relevância do interesse público e de outros pontos que a gente destaca ali na primeira aula além disso um aspecto que eu não aprofundei ali na primeira aula, porque o, o tempo é escasso, mas é importante a gente colar nisso e refletir sobre isso, é a questão uh, humana, a questão do jornalismo de dados uh, e do jornalista de dados ambientais tomar bastante cuidado para que as reportagens não sejam uh, exclusiva assim descoladas do aspecto humano, descoladas dos aspectos ambientais que, que estão envolvidos naquela história, que estão envolvidos naquela, naquelas representações, naquelas visualizações, é muito importante a gente considerar isso, porque o jornalismo, de, o jornalismo ambiental lida com temas extremamente sensíveis. Uh, quando a gente fala de populações tradicionais, por exemplo, uh, na Amazônia, de populações ribeirinhas, existem questões muito sensíveis que a gente precisa tratar com muito respeito inclusive no jornalismo de dados. Então, essa é uma outra reflexão que eu queria trazer. Na segunda aula, a gente aprofundou a questão do jornalismo científico e a necessidade que o, que o jornalista de dados ambientais uh, tem de compreender melhor como funciona a ciência, de ter alguma familiaridade com os principais mecanismos da ciência, a gente refletiu sobre por que a ciência é confiável, que é uma pergunta extremamente válida e importante. Uh, e eu acho que foi uma surpresa para algumas pessoas, eu tive alguns feedbacks sobre, por exemplo, o fato de que o jornalismo científico, é, na minha opinião e na opinião de outros também, é precursor do jornalismo de dados, de certa forma. Uh, eu acho que outro aspecto que casa com isso, e que eu gostaria de retomar aqui, tá, eu não aprofundei isso no, no, nas aulas gravadas, mas também acho importante registrar é o certo temor que muitos jornalistas que não trabalham com web, que não trabalham com dados, que vêm do impresso, o temor que a gente tem de migrar para o jornalismo de dados, por exemplo. É muito legal ter o Gustavo aqui, porque quando eu fui trabalhar com ele no Info Amazônia, eu saí, eu tinha, fiz carreira em revista, e eu praticamente saí da Editora Abril, da, da National Geographic, e fui direto para o Info Amazônia. Tive uma breve passagem ali por outra editora, e, e fui trabalhar com o Gustavo, que já, a gente já especulava sobre isso há alguns anos e tal, e eu morria de medo, assim, então o Gustavo falava, cara, desencana, você vai ver que é jornalismo, e de fato, é, é um temor que eu acho que não é necessário, o importante é a gente se cercar de pessoas uh, competentes, habilidades múltiplas, explorar essas habilidades múltiplas, trabalhar, uh, e, e procurar aprender, claro, né? procurar fazer cursos como esse aqui. Na terceira aula, eu já vou terminar de falar para dar um espaço para vocês, na terceira aula a gente uh, falou, a gente retomou um pouco, uh, o, na quarta aula foi o desmatamento, agora eu me... Bom, a segunda aula foi jornalismo científico, a quarta aula foi o desmatamento e a terceira aula sai aquele caminhos, caminhos para o jornalismo. Alguém. A gente viu exemplos de, de reportagens. Obrigado, Adriana, me deu um branco aqui. Uh, a gente viu caminhos, exemplos de reportagem de dados, a gente não mergulhou em todos os exemplos que existem, obviamente. Uma coisa que o Gustavo pode trazer, a Juliana pode trazer, é a questão, por exemplo, de trabalhar com sensores, que é um aspecto que a gente não explorou ali na aula, mas a gente viu um cardápio variado, então projetos que trabalharam com inteligência artificial machine learning para aquele projeto ucraniano para identificar uh, Minas a partir de imagens de minas, minas não né áreas de mineração ilegal a partir de imagens de satélite a gente viu exemplos do informazônia que onde a gente trabalhou com, com bases de dados uh, orçamentárias que foi o caso do política do desmatamento a gente deu uma olhada no Cortina de Fumaça, da Ambiental Mídia, onde nós fizemos sobreposição de camadas de dados e uma análise de dados uh, em dois níveis mais uh, aprofundados, digamos assim. Uh, uh, acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Eu já vou para o chat, já, pessoal. É... E a gente viu outros exemplos, como o desenvolvimento de índice naquele projeto americano, e existem vários outros. Então, ali foi uma exploração introdutória para a gente compreender que existe toda uma variedade no, no cardápio no menu do jornalismo de dados. E aí, sim, na quarta aula, a gente teve uma visão geral do desmatamento no Brasil, um pouco superficial por causa do tempo e por causa dos das limitações uh, que o próprio vídeo oferece, mas que foi muito interessante de poder parar e olhar para o desmatamento no Brasil, para a série histórica, e, e, e compreender que, é um, que, que o desmatamento é um fenômeno uh, que tem seus, os seus aspectos ambientais, sociais, claro que essa visão já é clara para muita gente, eu, eu percebi ali pelos perfis que muita gente já é do jornalismo ambiental, e está querendo se aprofundar na questão dos dados, então é claro que algumas coisas ali já eram conhecidas. Essa é uma visão geral das quatro aulas, talvez para alguém que, que não teve tempo nessa semana de aprofundar, acho que pode ser útil. A gente pode usar o chat para compartilhar novas fontes, eu quero passar para vocês uma bibliografia sobre jornalismo científico, uma, algumas coisas que eu separei, e vou, e vou passar para vocês nessa semana ainda, amanhã. É, agora se a gente Adriano não sei se você conseguiu acompanhar o chat queria se... só sim queria só ah. dar um recado que, que eu acho que tem algumas pessoas confusas com o seguinte a gente mandou um e-mail não me recordo da data mas né? já faz bastante dias informando as pessoas que elas precisavam se matricular no site para garantir a vaga a maior parte das pessoas se matricularam no prazo Algumas pessoas, eu acho, que estão entrando aqui na aula ao vivo sem terem visto os vídeos gravados. Não tem problema, é, depois vocês podem ver esses vídeos gravados que o Tiago mencionou ainda pouco, mas daqui para frente a recomendação é que sempre vocês tentem ver os vídeos gravados com antecedência. A data de início oficial do curso, né, quando a gente liberou os vídeos gravados, foi sexta-feira passada, conforme o cronograma que já estava informado, que está lá na página, entendeu? Então, só para tranquilizar aí quem, quem chegou hoje no curso e não entrou ainda na plataforma, não entrou no chat, não tem problema, presta atenção, fica aqui na aula, acompanha, é, não, não tem questão nenhuma, fica a dica só para nas próximas semanas tentar assistir com antecedência, mas vocês podem acompanhar por aqui. É, eu acho que... Uma... Pergunta especificamente de conteúdo. Desculpa, Thiago. Não, imagina, achei que você tinha terminado. Eu acho que se, assim, claro que para quem assistiu todas as aulas se beneficia, né, agora na conversa, tal, com o Gustavo, com a Juliana, mas se, se tinha uma semana em que, uh, da, assim, perderia, você perderia menos não assistindo as aulas, seria essa que é, que é introdutória, que é teórica. Eu recomendo que nas próximas aulas que são práticas, que vocês não deixem de fazer as aulas em vídeo, e quem perdeu as aulas dessa semana, corre lá e, depois daqui, da aula ao vivo e vai dar tempo de, de se interar sobre todos os assuntos tranquilamente. Uhum. Só mais um, um outro adendo ainda para explicar as pessoas dessa dinâmica. As aulas ao vivo ficam gravadas e vão para a plataforma. A gente pede aí uns dois dias entre a, a, a, a aula ao vivo e a gente disponibilizar, porque tem que baixar, editar, subir no YouTube, botar na plataforma, leva um tempinho, mas vocês esperam aí uns dois dias, a gente coloca lá e sempre avisa no chat também, ó, a gravação da última aula ao vivo já está na plataforma, e, bom, aí vocês conseguem acessar por lá, e se eventualmente perderem é, as aulas ao vivo, é, conseguem é, rever ali na plataforma depois sobre um outro tema aí que sempre gera dúvidas e ansiedades e tudo mais, certificado é, conforme está descrito lá na página vocês precisam preencher os quiz, cada semana além das aulas gravadas da aula ao vivo, do desafio tem um breve, muito breve quiz ali, que vocês na própria plataforma preenchem e ele vai ser o, o requisito né, de certificação tá bom? É... Eu acho que de... Ah, dá, só para então aproveitar aqui, de, de recados, assim, você comentou das outras aulas serem mais práticas e tal. Então, do nosso trajeto aqui pela frente, né? Esse módulo 1, como o Tiago falou, ele dá um pouco as bases de onde a gente vai é, desenvolver nosso trabalho, nosso entendimento do campo. O módulo seguinte já é um módulo introdutório também, como todo curso, mais instrumental, mais focado em ferramenta, onde a gente vai se debruçar Sobre o QGIS, que é uma das principais ferramentas de código aberto para trabalhar com dados geográficos. É uma boa parte dos. Se tem uma área, talvez, aí, né, dos dados, onde os dados geográficos se destacam, né, a produção de mapas e tudo isso, os dados ambientais certamente é uma delas, né, além de tabelas de orçamento, tabelas de um monte de coisa, a gente tem uma infinidade de dados geográficos que tem características e, e a gente lida com eles de forma um pouquinho diferente do de como a gente lida com dados em tabela. Então, na semana que vem, o Jorge Santos vai dar para vocês essa base no QGIS, é, para vocês começarem a se familiarizando com a ferramenta. No terceiro módulo, a, a gente vai receber é, dois convidados, duas pessoas convidadas do INPE, que vão explicar é, vão dar os conceitos e vão dar umas bases para vocês entenderem os dados do PRODES e do DETER, que são duas, duas grandes fontes de dados para trabalhar com a questão do desmatamento. E ainda no módulo 3 também a gente vai ter a Laura, que também é parceira de, de trabalho do, do Tiago na né, Ambiental Media. Né? E, e ela vai falar sobre visualização de dados geográficos, é, como que a gente consegue produzir mapas para a web que cuidados a gente tem que ter nessa produção de mapas e tudo mais. A gente encerra o curso no quarto módulo com o Piero Locatelli e o André Campos, da Repórter Brasil, um veículo que imagino que muitos de vocês conheçam, que vão fazer uma, uma um, um o módulo deles, é basicamente como a gente usa os dados e as fontes de informação que a gente tem para seguir o dinheiro. Né? Tem aquele famoso ditado do siga o dinheiro para fazer a investigação, como que a gente faz isso quando se trata de desmatamento? É, e a Repórter Brasil, enfim, é um, um, um, um veículo que se destaca bastante por esse tipo de cobertura, é uma alegria é, receber eles e, e, e reforçando aí também receber o Tiago, receber o Gustavo, a Juliana, que são pessoas que são referência nessa área no Brasil e não só estão aqui ajudando, é, dando é, como convidados ou dando, é, com instrutores do módulo, como também é, me ajudaram muito, ajudaram muita gente na Escola de Dados a até conceber o curso, se disporam a conversar. Então, em nome aí da da Escola de Dados e da OpenAula, queria agradecer bastante aí Tiago, Gustavo também e Juliana. Obrigado mesmo. Imagina, a gente agradece a oportunidade uh, de compartilhar, né? E eu também sou muito grato ao Gustavo por ter aprendido bastante com ele e com Informazônia. Uh, e acho legal, é, pelos perfis diferenciados que a gente tem ali, tem gente com, com história uh, muito importante em pesquisa, em jornalismo, em reportagem, e essa troca é, é muito importante, acho que a gente, a gente trazer, a, aliar a experiência de campo, na reportagem, com as ferramentas do jornalismo de dados, para comunicar as questões ambientais que são tão urgentes no momento mais difícil da história do, recente do país. Uh, tudo que tem acontecido é, é grave e lamentável, e a gente precisa reportar com muito gás, com muito ânimo. Uh, eu não sei, Adriano, então, se alguém tem alguma pergunta para... pergunta da Carolina, que ela fala assim, será que se usa muito o R e o Python nesse trabalho de levantamento? Só queria, vou passar a pergunta para vocês, e acho que pode ser tema de debate depois. Só falar em relação ao curso, né? No curso, é, em si, a gente não vai entrar em linguagem de programação, não não não está entre os objetivos é, do curso. A gente vai trabalhar com QGIS, que que não envolve é, o uso de comandos muito simples, não chega a ser, não precisa mexer com linguagem de programação. É, porém, eu queria deixar aí um convite, fazer já um como atividade extracurricular, tá? Extra classe opcional, não tem a ver com, com é, o conteúdo do nosso curso. Mas semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer uma atividade é, na Escola de Dados, um webinar com a Fernanda Escovino, que é cofundadora da Base dos Dados, que é uma plataforma bem legal, que está fazendo um super trabalho de agregar bases de dados é, no Brasil. E ela vai fazer um, um webinar mostrando como utilizar a Python e a biblioteca que eles desenvolveram em Python, para consultar dados ambientais. É um, é um webinar que a gente está dentro do escopo do programa de membresia da Escola de Dados, inclusive quem que tiver interesse em conhecer mais a atividade, a gente manda o link aqui do, do programa de membresia, mas dado o curso, dado que a gente tem esse grupo tão potente aqui, a gente vai expandir o convite para vocês também, então, se vocês tiverem interesse, novamente, é extra classe, quem quiser, tiver interesse nisso de programação e tal, pode ir lá conferir, mas não... quem, quem ainda está iniciando, talvez fique um pouco assustado quando vê código, então, se mantém no, no currículo ali do curso, que, que tudo bem. A gente manda para vocês a, as informações no e-mail de boas-vindas da, da próximo módulo, também. Tá Desculpa, Thiago, eu estou me prolongando aqui. Não, imagina, é, foi, foi super útil. É, o Gustavo pode falar também sobre o uso do R do Python. Eu, a gente fez um projeto ano passado que não foi publicado. É, foi, a gente começou a construir uma base de dados para um projeto, a gente vai retomar, inclusive, esse projeto agora, porque os projetos assim independentes dependem, independentes, dependem é bom, né? mas eles dependem muito de financiadores e, e a gente tem dois financiadores interessados e, e é um projeto onde a gente tem uma base de dados que é uma linha do tempo, bem extensa, com, com muito, a gente coletou muita coisa. E, e aí a gente trabalhou, a gente está trabalhando com, com um programador nesse projeto e ele fez uma, uma análise de dados inicial usando o R, por exemplo. Então, eu acho que que é super útil para quem tiver interesse em aprender e se aprofundar nessa linguagem. É, com certeza vai ter, vai ter caminho para utilizar em projetos, né, o R ou Py, o Python, uh, que é essa outra polêmica que, eu, que acho que não cabe aqui hoje, mas as duas, as duas linguagens são, são importantes e, e úteis no jornalismo de dados ambiental, ambientais, certamente. Vamos, é, então, já abrir para convidar o Gustavo e a Juliana, e aí só fazer um comentário aqui, porque tem gente ainda confusa com isso. Pessoal, duas coisas, até para durante o debate aqui vocês conseguirem botar as perguntas. É, a gente recomenda que as questões vocês coloquem no Perguntas e Respostas, no Q&A, que está aqui embaixo, e no chat, se acaso vocês quiserem falar, se certifiquem de que vocês estão marcando a opção todos os palestrantes e participantes. Se vocês não marcam isso, às vezes só chega para a gente, aí a pessoa é, não, consegue, não consegue ver o que está acontecendo. Enfim, também é, vou passar a palavra aí para a gente debate. Boa noite, Gustavo, bem-vindo, obrigado aí pela colaboração. Fala, galera, beleza? Obrigado aí, Tiago, Adriano, pela recepção calorosa. E também ao grupo, pô, eu vi o grupo todo aí, Demais, muito bom. É, um, é, um, é uma congregação aqui, não é um, um curso, já saquei. É tipo todos então, é, presentes, olá, e aos novos amigos, muito prazer. É bem isso, Gustavo, definiu bem. E prazer, muito bom ter você aqui, acho que a, Ju, a Juliana daqui a pouco está entrando, Ou, pelo hum. menos eu não estou vendo, vendo a Juliana aqui, não sei é, se... Aí, então, tá. Legal, eu, eu acho que a, Ju, a Juliana está aqui sim, ela acabou de falar, acho que precisa inserir a Juliana aqui no... É, ela entrou como participante, né? É, eu fiz, eu cometi o mesmo erro, é, hum. que a Juliana não estava logada, né? Hum. Então, daqui a pouco a Juliana entra, ela... Show. <risos> Oi Juliana eu já, já comecei errado <risos> desculpa, não, eu, tenho... eu, eu fiz a mesma coisa eu fiz eu esqueci de logar na, na, na escola de dados e aí acho que tudo bem boa noite tudo, tudo bem boa noite <risos> eu vi o Gustavo falando tem uma congregação aqui eu não tô vendo ninguém então eu tinha até perguntado para Adriana é normal assim eu não vejo ninguém eu não tenho onde colocar a câmera achei que vocês estavam controlando boa noite para todo mundo uma honra estar aqui falando com vocês e já falou algumas vezes hoje. A gente trocou bastante mensagem hoje, Juliano, Juliana, por causa de um projeto, e, e é muito bom ter vocês dois aqui. E, de fato, é uma constelação, como o Gustavo falou, tem, tem muita gente com história importante no jornalismo ambiental ali, e eu espero que essas pessoas interajam e tragam para a gente aí a perspectiva delas do curso. Né? Eu acho que seria legal a gente aproveitar a oportunidade de ter o Gustavo e Juliana aqui e começar falando de, de geojornalismo uh, queria que, que vocês definem quem começa e a gente pode começar falando do, do geojornalismo do conceito das aplicações e, é, das perspectivas e, e nesse meio tempo uh, encorajar vocês a interagirem aí pessoal a mandarem as perguntas os comentários para a gente poder tornar esse momento bastante rico. É tão difícil a gente se reunir, né? E, de fato, é, eu não sei nem se. Eu, eu, a gente conversava nos congressos de jornalismo ambiental, falava que cabia numa Kombi, né? Essa piadinha clichê, mas é verdade, eram, eram poucos né, jornalistas ambientais no Brasil. E, e como cresceu, né? Como a comunidade cresceu e como isso é importante e, e, e fantástico, assim, né? Gratificante. Legal. É, talvez eu possa começar contando um pouquinho dessa dessa ideia porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre é, como dar mais é, consistência para o que pode ser um conceito de aproximar jornalismo e, e geografia né por isso geojornalismo a verdade é que é, essa palavra a gente usa ela não de uma forma tão <coughs> tão rigorosa né ela surgiu mais como um, uma espécie de definir essa ideia de usar Mapas fazendo reportagem com mapas, né? Mas eu, eu mais, quanto mais eu uso o dado geográfico e a linguagem dos mapas, eu vejo que dá para ter um, um, uma utilização dos conceitos da geografia no jornalismo que é bastante útil. E eu queria só compartilhar isso com vocês como um, um começo. E aí a Jul também pode falar de vários vários projetos e coisas que, que ela gosta que ela está envolvida neste momento, é, mas. O, a ideia de aproximar né, o, a, a, a geografia do jornalismo, para mim, faz sentido, porque a gente está lidando com temas bem complexos, né? ou seja, estamos falando de territórios, muitas vezes, né, muito amplos, como é o caso da Amazônia, é, no caso do Infoamazônia, a, a proposta é fazer, por exemplo, uma, uma cobertura dos países todos, né, dos nove países, então, isso é uma cobertura internacional, o que em si já é uma... uma uma coisa complexa, mas olhando para a questão ambiental como um todo, não né, só a complexidade territorial, digamos assim, tem a complexidade do espaço e do tempo, então é, acho que a, a ideia surge um pouco de trabalhar os, essas duas dimensões dos dados, né? quando você pega uma tabela sempre tem ou né, a localização, muitas vezes algum tipo de localização, e a questão temporal, né, quando as coisas aconteceram, então isso se aplica muito à reportagem ambiental. Então, como a Amazônia, né, esse espaço lá se transformou nos últimos 20 anos, os 50 anos, né? Então, a complexidade está em contar essa história de longo prazo num, num, num, num território de grande escala. Então, por isso que eu acho que, que a coisa se aproxima por aí da, é, da ideia da geografia. E, no caso, a utilização do mapa te permite exatamente fazer digamos, esse voo entre o aproximar e se afastar desse, desse território. Né? Ou seja, você usa realmente essa ideia de resolução que existe na cartografia para reportar. Ou seja, você combina distintas resoluções para fazer essa, essa reportagem, abarcar essa complexidade. O que eu quero dizer com isso? É, um, é, um, é uma técnica que a gente já usa no jornalismo diário, né? aquela coisa assim, de você se aproximar de um caso, tem um case, sei lá, João todos os dias come pão com manteiga e uma média na padaria, aí você faz o zoom out, né, como ele, milhões de brasileiros, você dá relevância para para aquele ato, né, do, do João, a mesma coisa eu acho que se aplica ao território, se você conta uma história, é, digamos, no nível do solo, que é o nosso, digamos, a resolução mais básica, né, você fazer uma história e depois você fazer o zoom out, você dá o contexto para aquela, para aquela história, né? Então, por exemplo, você está falando sobre um território indígena, você quer mostrar o desmatamento que existe ao redor daquele território indígena, você faz um, um zoom out. Deixa eu só baixar a mesa aqui, que eu tô, estou tô de pé, e eu vou baixar a mesa. É, Então, essa seria, digamos, a resolução, seria uma primeira, uma primeira, um primeiro conceito da geografia que a gente usaria nessa reportagem. Uma outra ideia é exatamente essa ideia de olhar a, a escala de tempo. Então, o que você é, pode utilizar de, de dados para representar essa mudança ao longo do tempo é muito interessante. As imagens de satélite são exatamente essa linguagem, né, de criar um, um, uma espécie de time-lapse que você mostra essa mudança ao longo do tempo. E, finalmente, a combinação de camadas. Então, essa ideia de que você pode contar a história combinando várias camadas, o que é um princípio bem claro né da, da cartografia. Digamos, essa ideia de que você vai é, contar a história de um lugar e trazer a camada que vai dar esse contexto para o lugar. Ou seja, se você está contando a história daquele território indígena, você vai combinar a taxa de desmatamento, as queimadas, podem ser outros indicadores socioeconômicos, né? digamos, como, como a renda, ou, sei lá, o consumo de energia. Então, a ideia é que, se você localiza o seu conteúdo, você consegue agregar várias camadas com, a, a esse conteúdo. Nesse sentido, é realmente uma combinação entre uma, uma narrativa que está num nível do solo, digamos, né, que é o, o nosso jornalismo tradicional de fazer entrevistas com dados que dão esse contexto espacial mais amplo, ou seja, né, é, pode ser uma imagem de satélite de um, de um, de um, de um, é, do desmatamento, de um território indígena, para você ter essa capacidade de fazer um uma espécie de zoom out e ter o contexto daquele, daquele território. Então, é, aqui para jogar um pouco essa essa discussão, seriam essas três habilidades, eu acho, de combinar é, os dados que poderiam é, dar conta de contar essa história tão complexa, como é a história ao longo dos anos da Amazônia, ou da transformação ambiental de qualquer coisa, de um glaciar ou de um qualquer ecossistema. Você combinar a resolução, de, de distintas resoluções, né? você pode olhar desde o chão até o, o a mudança numa escala de imagem de satélite, olhar como essas coisas mudaram ao longo do tempo, e finalmente combinar várias camadas de dados. Para que isso seja bem efetivo, eu acho que tem uma, uma coisa que é muito importante mesmo, que é você considerar sempre taguear, taguear o seu conteúdo. Não, não é só é, buscar informação. É, a informação secundária, mas gerar um tipo de informação que se agrega às suas histórias, é fazer uma coleção de histórias, realmente. E essa foi a proposta desde o início do, do Infoamazônia, de agregar histórias com uma localização geográfica para que essa essa coleção de histórias já pudesse ser combinada com com outras camadas de dados, para que exista um diálogo entre as histórias e os dados. né? Quando você olha para aquelas histórias possa é, ver qual que é a taxa de desmatamento onde ocorreu essas histórias, qual, quantas queimadas ocorreram ao longo dos anos onde essas histórias se passaram. Então, então essa é um, é um pouco a ideia do geojornalismo, né? criar uma coleção de histórias, agregar histórias de um meio, que as nossas próprias histórias, mas também de outros, né? para ter uma leitura de um território como a Amazônia, ou de uma questão, e contextualizar com outros dados, que aí seriam os dados de desmatamento, queimadas áreas protegidas. Então, essa foi uma, uma proposta inicial de discussão. Muito legal, Gustavo, muito rico. É, eu, eu quero saber se a Juliana tem algum complemento com relação ao jornalismo, é, e, e tem uma pergunta também para os dois sobre isso, eu só queria antes fazer um parênteses aqui, porque tem algumas perguntas no Q&A, que, que a gente pode ir aos poucos dando uma olhada em cada uma delas tem uma pessoa que não se identificou se eu não me engano que tá para que tá para sair então a gente vai fazer essa pergunta primeiro que é sobre o espaço que a gente poderia dar numa como é que a gente lida em uma reportagem de dados ambientais com uma fonte declaradamente antiambientalista? É, eu entendo, eu, assim, o ideal, eu quero ouvir o Gustavo e a Juliana também, o ideal, eu, eu, eu diria que a gente. Em primeiro lugar, acho que na aula 2 a gente fala, eu falo bastante disso, então recomendo que você assista essa aula, que a gente explora bastante isso. Em segundo lugar, pensando na reportagem, se eu se é uma fonte, por exemplo, se a gente olhar para as alterações climáticas, que é um fato científico, é um consenso na comunidade científica de que a atividade humana impactou o clima do planeta não existe debate na ciência então se for para entrevistar alguém que nega as alterações climáticas por uh, por atividade humana é, eu diria para não entrevistar eu não vejo razão para dar espaço para quem não tá trabalhando com a verdade com, né, com um fato científico como eu acabei de dizer isso não é silenciar o debate ou o dissenso mas é qualificar o trabalho jornalístico se por uma exigência da, do, da sua editora, do seu editor, você precisar entrevistar alguém que nega as, o, o, as alterações climáticas, que nega um fato científico, eu acho que isso, isso precisa ser colocado de maneira muito clara. Uh, por exemplo, essa afirmação precisa ser feita, é um fato científico, não existe debate na ciência sobre a participação humana nesse evento. E... E aí, então, é colocado nesse contexto, e também acho importante que não tenha o mesmo peso, não se crie uma falsa equivalência entre um, o que um especialista está falando e uma pessoa que está desinformando. Né? Agora, esse é o caso nas alterações climáticas, eu não sei se responde a sua pergunta, e se o, o, o Gustavo e a Juliana quiserem acrescentar algo sobre esse assunto, fiquem à vontade, senão a Juliana pode retomar a, a, a introdução do Gustavo e falar do fama do geojornalismo e, e é isso aí seguir adiante eu, eu vou voltar um pouquinho né, é, antes de voltar ao jornalismo né então é, a pergunta que a pessoa fez foi negação em relação a, a qualquer conceito ambiental é a pergunta foi se, se numa reportagem de dados ambientais você o que eu entendi né da pergunta que você tem que entrevistar um, uma fonte que declaradamente é antiambientalista foi esse o termo eu, usado como é que você aí, lida né? como é que você lida com isso eu acho que eu tenho vivido isso algumas vezes no infamazônia principalmente é, falando de população amazônica da cidade normalmente é, afetada por alguma obra de infraestrutura, uma estrada, que a gente está fazendo uma matéria sobre os danos, né, os impactos ambientais que vai ter, e tem alguma pessoa que é totalmente a favor. Então, é totalmente diferente do que do exemplo que você deu, né, de um cientista que seja negacionista, né, então não é dar palco para um negacionista, mas exige, é, existem opiniões de pessoas que serão afetadas por, por questões é, bastante contraditórias e que muitas vezes são, é, vão na linha contrária do que a, do que a matéria está mostrando. Nas primeiras vezes eu fiquei mais impactada de mostrar, mas fui entendendo... Minha gata está querendo virar água aqui, desculpa. É, mas fui entendendo que não tem como não abarcar, porque são pontos de vistas é, quase majoritários, na verdade, mas existentes, reais, e, e que surgem na apuração, porque ao, quando o jornalista tá, é, quando o repórter está apurando, eles aparecem. E, e eu não acho que eles devem ser silenciados. eu acho que eles mostram a complexidade que é defender é, a, a preservação e um ambiente onde as pessoas que vão ser afetadas diretamente por essas questões, tem opiniões bastante diversas mas aí eu não tô falando de cientista né tô falando de é, critério né inter... é. critério cada situação você analisar né porque de fato é importante ouvir o jornalismo tá formatado assim né a gente tem esse modo operando de ouvir o, o outro lado ou essa pretensão de ouvir todos os lados envolvidos que não é muito é um pouco uma abstração mas tudo bem a gente mas é como a gente opera no entanto... Não é nem o outro lado, é das pessoas impactadas mesmo, sabe? Claro. Quem mora naque naquela região e tem um ponto de vista desenvolvimentista, claro. totalmente contrário ao, ao que você né, gostaria de ouvir no, numa entrevista, mas também simplesmente excluir, né, depois de feita a apuração, também não me parece o, o melhor caminho, né? A gente tem não. que pôr essa, por, por todas essas questões, todos esses lados em discussão, né? É, como eu falei, assim, é critério, né? cada caso analisar, porque isso é diferente de negacionismo. Né? São perspectivas diferentes e, de fato, se a gente não ouvir, a gente talvez não, não faça o nosso trabalho bem feito. Mas, como hoje a gente lida com a desinformação, com o negacionismo, é preciso que a gente, quando identif identifique isso, que a gente reflita sobre como abordar. Então, o caso do, do Osmar Terra, durante a pandemia, Colocar o Osmar Terra para debater a pandemia com um infectologista, um virologista, eu acho, eu, pessoalmente, acho um assinte, acho que são, é uma falsa equivalência. Agora, se é, como isso está na boca do povo, as pessoas, esse negacionismo se popularizou no Brasil com relação à pandemia, por exemplo, um formato pode ser o de colocar os argumentos e ir rebatendo, né? Mas não dar o palanque. Aí, outro caso específico, né? Estou falando da pandemia, e aí acho que eu concordo com a Juliana, cada, cada caso é um caso e a gente tem que analisar e ser criterioso, criterioso inclusive para chamar alguém de especialista ou não. O Gustavo, quer complementar? Só acho que o curso acrescenta mesmo muito nessa discussão, porque eu acho que é, principalmente né, no, no tema ambiental, né, no tema das mudanças climáticas, o quanto mais a gente mantiveram o campo dos dados, da ciência, né, e permitir facilitar esse, essa, esse entendimento dos dados, entendimento da ciência, eu acho que a gente está prestando esse serviço público, né, passar a discussão por esses, digamos, é, canais reconhecidos ou fóruns reconhecidos de discussão sobre medicamentos, sobre, é, né, existem os fóruns adequados, eu não vou falar, não, não vou participar de um simpósio técnico do, do INPE, né, para questionar a metodologia de análise de desmatamento, porque não é a minha especialidade, digamos, um exemplo. Enfim, só em apoio a essa discussão neste grupo. É, e acho que sim, né, os dados, né, então a gente está falando do, do assunto do, do curso, né, o jornalismo de dados ambiental, né, os dados ambientais estão aí para mostrar... É para poder dar base, né, e, e, e, e contrapor esse discurso. Não a gente simplesmente silenciar o que o que existe de contraditório, mas poder trazer os dados como um fato, como um fato, né, é, para as pessoas poderem repensar essas posições né, durante a matéria. Não simplificar, Exato. né? Exato. É. Acho que é analisar para ver o espaço que cada coisa deve ter ali, ali né? O, inclusive, gente, assim, esse foi o eu uh, não sei se mais alguém que está aqui no grupo participou mas a última conferência mundial de jornalistas científicos que foi em 2019 na Suíça esse foi o, o sei lá o mote central assim o que mais se conversou foi sobre isso e de certa forma entra no debate do, do momento do jornalismo no mundo não só o jornalismo de meio ambiente e ciência porque o que os jornalistas que cobrem alterações climáticas no mundo estão falando estão é, é, compartilhando com os colegas que cobrem política, por exemplo, dizendo assim, olha, a gente tem experiência com desinformação, a gente, a gente caiu nessa armadilha há muito tempo, e a recomendação que a gente tem é para não dar espaço para negacionista, e a, mas, de novo, a ressalva, concordando com a Juliana, aí a gente está falando de desinformação, de negacionismo científico, de trabalhar com a mentira, né? eu não acho que tem que entrevistar quem está mentindo, mas... Claro que num, com temas tão complexos como as questões socioambientais a gente vai topar com você está fazendo uma reportagem como a Mariana destacou a Mariana se identificou a pergunta foi dela e ela trabalha em, com ela precisa entrevistar ruralistas e aí você é, é, não, não sei não é uma opção para ela não entrevistar os ruralistas mas eu acho que a questão Mariana de você trabalhar bem a distribuição não colocar as coisas como equivalentes né e, e mostrar que, que o contexto na, na, no qual aquela fala está inserida, e se for um, uma fala mentirosa, mostrar isso, eu acho que isso é muito importante, porque o jornalismo, é, a questão da isenção também, desse falso equilíbrio, né ou dessa busca pelo equilíbrio no jornalismo, isso tudo acarreta uma série de questões. A gente precisa ser isento na busca, claro, a gente tem que buscar a isenção na reportagem, mas a gente não pode fechar os olhos. Para quando alguém está usando o jornalismo para produzir a ignorância, como a gente fala na, na segunda aula. Somos é, atuantes nesse processo, né? não somos passivos. Mas é, uma, é um, em resumo, é algo sobre o qual a gente precisa conversar muito mais, eu diria isso, <risos> em, em vários espaços. Uh, para pegar outras perguntas aqui, é, a Amanda faz uma pergunta sobre é interessante essa pergunta manda eu não acho ela nem um pouco é, basicona ou nada disso ela tá perguntando assim Juliana Gustavo vou passar para vocês é, de onde onde é que nascem as pautas no jornalismo é, de dados ambientais elas nascem a partir das eu tô tentando traduzir a pergunta elas nascem a partir das bases de dados ou elas nascem a partir de assuntos relevantes, e aí a gente busca as bases de dados para poder é, seguir com, com a reportagem. O que, que vocês têm a dizer? Vamos começar pela Juliana? Vamos falar. Acho que pauta surge de tudo quanto é lugar, né? Todo mundo aqui sabe que às vezes a pauta não tem... Não... É um método bem intuitivo, na verdade. Mas até complementando o que o Gustavo estava falando no começo do geojornalismo, né? quando a gente começou com o Inframazônia lá em 2012, a plataforma era realmente né, essa isso que ele estava falando de agregação de matérias em cima dessas bases de dados principais, assim, né? então a, a base de dados de desmatamento, de concessões de mineração, de é, hidrelétricas e tal, e colocar um pinzinho ali era de alguma forma é, tentar entender as camadas que estavam por trás daquela matéria, né? Se conseguir olhar, a matéria está tá localizada aqui em Altazes e o que, que tem aqui embaixo, né? O que está que acontecendo nesse lugar? E acho que, ainda né, dentro do, do geojornalismo, a gente foi caminhando bastante, assim, nos projetos, para ter... E aí, né, essas, essa pergunta se é o ovo ou a galinha, assim, é, pensando em bases de dados que tem relevância, não só elas em si, mas o cruzamento de bases de dados, por serem temas que são importantes para o jornalismo ambiental, a gente... É, desenvolve cruzamentos de dados, faz pesquisas, faz, né, investiga esses dados, e daí, desse cruzamento, tira pautas. Então, eu queria exemplificar, eu lembro que o Thiago tinha falado que ia falar um pouco da Amazônia Minada aqui no curso, né, nas aulas, não sei se... se na, tiveram, na aula gravada tá? a gente falou. Na aula uh -huh. gravada, né? Tem, acho que tem dois projetos recentes do da Amazônia, assim, que vão bem nessa linha do que eu estou tentando explicar, que é o Amazônia Minada e o Amazônia Sofocado. O Amazônia Sufocado foi uma cobertura que a gente fez... O, o ano passado, na temporada de fogo, que era um mapa, é, que é um mapa, né? ele está lá na plataforma, ele é atualizado diariamente, do, dos focos de calor, é, atualizados diariamente pela NASA, e, e, e a gente criou um mapa em cima disso, com uma análise automatizada de quantos desses focos eram em terras indígenas, em, em unidades de conservação, e também na área do município, e a gente ia olhando para isso é, diariamente, semanalmente, com uma equipe de quatro jornalistas, um em cada é, estado da Amazônia, e procurando as pautas para fazer em cima desses dados. Então, era um trabalho, lógico, né, de duas mãos, mas a gente ia para... Não vou dizer que a gente ia realmente para o chão, como o Gustavo falou, porque por causa da pandemia muita coisa foi feita remota, né, poucas foram realmente em campo. Mas a ideia era contextualizar do chão, remotamente, é, esses dados que a gente estava vendo no... Estava vendo no satélite, e a gente criou essa plataforma para conseguir monitorar constantemente. Então, nesse caso, é, o que, que eu posso dizer? Que a gente acha muito importante o, o, o, a, monitorar o, o fogo na temporada de fogo da Amazônia, que a gente sabe qual é, né? Que de julho a outubro. A gente criou, então, uma, uma sistematização para conseguir monitorar isso diariamente, e desses dados vinham as faltas, mas na verdade né, não é do dado puro, é lógico, é observar esses dados, interpretar e conseguir fazer reportagem em cima disso. O Amazônia Minada, que é um projeto também que surgiu de uma ideia de cruzamento de dados, que é cruzar os dados de concessão de mineração e, em áreas, em primeiro momento, em unidades de conservação de proteção integral e depois em terras indígenas, porque são concessões, né, pedidos de concessão, de concessão, requerimentos dentro da Agência Nacional de Mineração é, em áreas onde não deveria nem, nem existir esses pedidos. Então, a, a ideia do projeto é, ao cruzar esses dados, a, tudo que aparece no mapa, a gente está mostrando, é, tudo que aparece no mapa é ilegal, não deveria estar tá ali, e a partir disso, a partir desse cruzamento, diversas pautas foram feitas, não sei quantas reportagens já foram feitas na Amazônia Minada, mas eu vou chutar aqui dez reportagens, é, aprofundadas de investigações específicas, às, às vezes um detalhe sobre um requerimento que gera uma pauta é, que veio pelos dados. Mas, na verdade, só veio pelos dados porque existiu uma, uma importância temática nesse cruzamento de dados, né? A importância era, é proibido, é, é proibido explorar a mineração, é, mineração em terra indígena e existem várias concessões é, e pedidos né, na Agência Nacional de Mineração. Vamos olhar para eles? Então, a gente fez essa, esse cruzamento de dados e, a partir daí, é uma fonte, na verdade, que a gente vai, que a gente vai extraindo pauta. Não sei se foi muito objetivo, mas eu acho que são, acho que são as duas vias, né? Eu acho que foi super útil, porque se trouxe um exemplo prático, né? E de fato as duas coisas podem, podem acontecer. Todo mundo aqui que é jornalista e viajou para fazer reportagem sabe que pautas importantes surgem ali do pé no chão, né? Do, do contato com as pessoas e tal. Agora é claro que, fuçando em bases de dados, pautas super relevantes também podem surgir. Então, de fato, não tem uma resposta só, né? E, e até aproveitando isso, não tem uma resposta só. Na questão anterior, eu vi que rolou um, um, um debate intenso aqui no chat e tal, não tem resposta pronta, né? Eu acho que é, que é isso, olhar para cada, cada caso, mas refletir bastante sobre o espaço que a gente dá para negacionista e tentar minimizar esse espaço, essa, essa é uma necessidade. É, é, falando de negacionismo científico, não de visões complementares ou de questões sociais complexas, falando de negacionismo. É, Gustavo, não sei se você quer complementar, porque tem outras perguntas aqui, posso te passar uma outra pergunta? Beleza. Ó, é o seguinte, gente, tem bastante pergunta. talvez não dê tempo de responder tudo, aí eu peço que vocês é, postem as perguntas ali no chat. E eu prometo que respondo, vou atrás, trago, posso trazer até a perspectiva de outras pessoas. É, eu vou fazer duas perguntas aqui para o Gustavo, uma delas é da Rosângela, oi Rô, Ro. a Rosângela Lotfi, uh, que é uma amiga, e a Rosângela está perguntando se o jornalismo ambiental deve ser reportado como emergência ou de maneira mais positiva. Eu acho que tem espaço para as duas coisas, mas quero ouvir o Gustavo. É, e o Manuel faz uma pergunta. Manuel, eu confesso que eu não sei responder a sua pergunta, que ela é bastante específica e muito interessante. O Manuel está falando sobre preservação espeleológica no Brasil. Espeleo, espeleológica, né, Manuel? Não sei se está a grafia correta aqui. É, tem um decreto de 2008 que dispõe sobre a proteção de cavidades naturais em todo o território nacional. Desde então, mineradores e empreendimentos de alto impacto têm que recorrer a esses estudos antes de usar suas operações licenciadas. A pergunta é, estes dados sobre o mapeamento de cavernas no Brasil são fáceis de achar? Uh, e de que maneira se dá a preservação dessas regiões, né, a ponto de evitar a degradação ambiental. Eu já vi algumas visualizações de dados, também com ilustrações 3D, feitas pela National Geographic Americana, sobre cavernas, que são fenomenais, eu adoraria fazer algo assim no Brasil. É uma pergunta bastante específica, eu confesso que eu não, que eu não sei dessas bases de dados. Vocês sabem, é, Gustavo e... E aí a pergunta sobre jornalismo reportado como emergência ou como algo positivo, essas duas, então. Eu não conheço a base de dados espeleológica, mas tem tem aí alguns jornalistas, o Alden mesmo, que é um colega que trabalha muito aqui conosco e com muitos de vocês, são, é uma pessoa que conhece muito desse, desse universo, talvez a gente possa pedir uma informação para ele, mas eu acredito que sim, porque eu lembro que tinha aquele grupo grande até de estudos de espeleologia dentro do Ibama, que tenho certeza se acabou não migrando para o ICMBio, é, que tinha um plano nacional né, de, de cavernas, que eu acho que talvez seja até um, um pouco, tem um, uma relação com esse decreto, que foi uma forma de, se eu me lembro bem das histórias, eram quase esses dois, essas duas tentativas, né, o plano nacional como uma forma de, de proteger e o decreto como uma forma de é, passar boiada. É, mas, respondendo à pergunta da... Da, da Rosângela, muito bom é, ouvir essa pergunta dela. Eu acho que também há espaço para as duas coisas, é, tanto para reportagens mais aprofundadas, que não só tragam né, um, um aspecto positivo, mas o aspecto da solução, que eu acho que é um, um parte muito importante que veio agora do jornalismo de soluções, né, que não é falar de coisas boas, não, é simplesmente assim, né? É, não apenas denunciar os problemas, mas também reportar sobre as soluções para aquele problema. Uma uma uma tentativa né, de até suprir uma necessidade que foi identificada no público de acabar com essa fadiga de só mais notícias. Mais notícias no sentido que as pessoas falavam, tá, tá tudo tão ruim, afinal, né, vou deixar assim, já que não tenho o que fazer. Então, o jornalismo de soluções vem com essa proposta de responder essa outra pergunta, tá, está muito ruim, que fazemos? Então, há espaço para isso, acho que é uma obrigação já das, das reportagens mais aprofundadas trazer essas, essas soluções também, é, porém, a questão da emergência, ela é evidente, né, porque a emergência climática, né? os eventos extremos estão se acentuando, são os dados que mostram isso, e como uma contribuição para esse debate, eu acho que é, há um espaço um jornalismo de emergência automatizado, né? A gente falou de é, inteligência artificial aqui. Esses projetos que a Juliana mencionou são na verdade bots também. Eles tudo que se torna poderia se tornar pauta inicialmente é tuitado automaticamente, ou seja, tantas queimadas dentro de um território indígena ocorreram no dia tal é uma um relatório automatizado diário que sai desses projetos. Isso para dizer que o papel do jornalismo também é, inclui a informação básica, né? ou seja, é, a, a informação meteorológica, o resultado do futebol, a cotação do dólar, o preço do, não sei do que, também sempre foi um encontro-espaço no jornalismo, seja no impresso, né? na, na página de cotações, seja, de novo, no, no, no serviço meteorológico. Por que não é serviço, por exemplo, informar os dados do, do Serviço Geológico Nacional sobre risco de enchentes? Na verdade, ele chegou, esse dado agora finalmente ele passa lá no Jornal Nacional, né, cota de enchentes, mas não era comum, esse dado não era algo tão facilmente encontrável. A gente sabe disso porque a gente tentou criar um alerta de enchentes automatizados, usando os dados do Serviço Geológico Nacional. A gente teve que fazer um, um pedido de, de informação para conseguir entender o algoritmo do Serviço Geológico, para poder fazer o, o, o bot nosso, ou seja, né, uma informação tão vital como essa, do tipo, a sua casa pode estar inundada em 24 horas, ela não não era aberta quando nós trabalhamos com ela, não sei se é aberta no momento. Não quer dizer que você não pode entrar no site do serviço geológico e conseguir um boletim, mas existe a possibilidade de que uma comunidade como a nossa possa contribuir para que essa informação chegue realmente às pessoas de uma forma vital, como faz o consórcio hoje de, de dados né, sobre a Covid, é o mesmo da natureza, da, da, eu diria. A o meu ponto para debate é esse: a distribuição de dados, seja ela automatizada ou seja pela organização de jornalistas, é, na minha opinião, jornalismo também. Então é, existe muito espaço para o jornalismo emergencial para o meio ambiente. Ótimo ponto. É, seguindo aqui nas perguntas, tem, uma, tem, tem muita coisa boa aqui. Uh, o Rodrigo traz a seguinte pergunta. É, quando a gente está lidando com personagens que é, são seres que não podem se manifestar, por exemplo, animais, e cujo monitoramento populacional é difícil, o que limita a extensão dos dados disponíveis. É, são dados que não se enxergam por satélite. Então, como lidar com esse tipo de personagem? Acho que é uma pergunta interessante. Eu tenho algo a falar sobre, sobre isso, Rodrigo, mas eu vou querer ouvir a Juliana, não sei se ela quer abordar esse assunto, ou Gustavo. Uh, e aí uma, uma outra pergunta que eu vou tentar fazer duas por vez aqui para a gente poder avançar, é a pergunta do Felipe. Se é possível fazer bom jornalismo de dados ambientais sendo um repórter freelancer, um lobo solitário trabalhando em casa, ou matérias e projetos de fôlego precisam de equipes mais encorpadas? Uh, acho que eu sei a resposta que a Juliana vai dar essa né Juliana? você quer começar pela última Juliana quer falar da primeira eu, eu incluiria também rios né Gustavo nessa pergunta do é. perdão do Rodrigo sobre quem não tem voz né posso posso falar com é, responder a do Rodrigo que eu tenho uma, umas ideias aqui eu, eu, é, alguém falou que não tá vendo as perguntas elas também não aparecem para mim é, eu posso responder a última sobre, tá. sobre o, vou falar. Não, imagina, desculpa. As perguntas estão no, no, no canto aqui, num, num espaço chamado Q&A, né? Não, sei, ah, gente... tá aqui. Não é no chat. Sim, é tá aqui no chat. Beleza. Então faz assim, começa a Juliana pela última, é, que eu, eu sei o que ela vai falar, mas eu tô curioso para ouvir. Ah, <risos> e eu, daí a gente passa para o Gustavo falar sobre, sobre a pergunta do Rodrigo. Eu estou querendo saber o que você sabe que eu vou falar, mas eu diria que é, sim, <risos> possível fazer um bom jornalismo de dados sendo um repórter freelancer, um lobo solitário, trabalhando de casa. Eu acho que a pandemia veio para escancarar isso, né? Assim, é, eu acho que a, a reportagem em campo é é sempre reportagem em campo, né, então você conseguir estar no lugar e, e conversar com as pessoas afetadas, e entender exatamente, né, o, o, inclusive o espaço, né, falando ainda de, de jornalismo geográfico, né, e eu acho que o, jornal, o jornalismo ambiental tem muito essa questão geográfica, né, porque a gente tá falando de território, então entender exatamente o que é aquele, é, geograficamente aquele território, tudo que tá, tudo que, todos os fatores complexos que atuam ali, né, é, então, eu acho que quando você está em campo, claro que isso é muito mais... de alguma forma interessante, mas assim como o Gustavo falou no começo, né, a questão da resolução, de você olhar é, do chão e também poder fazer o zoom out, né é, então, de casa, remotamente, você consegue fazer esse zoom out é, facilmente, é, para trabalhar com todos esses dados, né são, às vezes... Bases de dados gigantescas, que você não vai conseguir... É, sei lá, no seu celular, com uma internet ruim e tal. Então, acho que tem alguma vantagem de você trabalhar em casa. Eu acho que o ideal é você associar essa, essas duas, duas pontas, né? O chão e o, e o que você consegue ver de longe no zoom out de satélite. No entanto, a pandemia, eu acho que deixou bem claro pra gente, né? Faz o quê? Um ano e dois meses que estamos presos em casa? que é possível fazer bom jornalismo remotamente, é, sabendo fazer as perguntas certas, né? Sabendo investigar é, e aí eu acho que o jornalismo de dados, não só o ambiental, mas o de dados, é, traz uma vantagem, né? Você consegue, você tem acesso a um material que você pode interpretar, que você pode consultar e ter e ter outros pontos de vista sobre aquela investigação, não precisando ir a campo. Agora, né? tem todas as vantagens trabalhar em campo trabalhar com outras pessoas o um ambiente criativo a troca de ideias mas não acho que mas acho que pode sim ser feito bom jornalismo dessa forma não sei se era isso que você achava que ia responder <risos> não <risos> mas eu concordo acho que pode né é... agora é claro que que é, é difícil, é foda falar isso, porque a gente, além da pandemia, a gente tem limitações orçamentárias para fazer o jornalismo ambiental de campo, para viajar, fazer reportagem, é caro para caramba, mas nada substitui essa experiência, né? Então, se tiver como batalhar, caminhos, os caminhos existem hoje, para batalhar por, por, por grana de suporte, de, de organizações que financiam reportagem, vale a pena, porque quando a gente puder viajar de novo, né? nada substitui essa experiência em loco e, e também eu, eu sou muito assim eu acredito muito na união de, de pessoas com habilidades múltiplas e complementares eu boto muita fé nisso mas eu concordo com a Juliana dá para dá para ser um, um lobo solitário ainda mais se você fizer os cursos como esse e outros se equipar né para poder é, além do trabalho jornalístico também fazer a parte de dados Claro que dá e acho é, bem isso né se associar mesmo né tanto é, dois dois dos repórteres né mas é, quanto organizações mas ter o jornalismo de dados em casa e ter o repórter em campo assim eu acho que são complementaridades excelentes né? sim né a gente pode trabalhar num cenário ideal ou não né e vai se adaptando é, conforme possível né é, e aí Gustavo quer falar desse tema também eu quero abordar a resposta sobre, uh, pergunta sobre a pergunta do Rodrigo sobre quem não tem voz Rodrigo para que eu tô vendo que as perguntas continuam fluindo aí para a gente ter mais tempo eu acho que tem muitas formas de contar as histórias desses personagens assim né o Tiago falou do, do Rio na verdade é, um, é. qualquer não só os animais, mas, digamos, as, as feições de um território, eles podem virar uns personagens, né? A gente poderia tratá-los como, um, como um, um personagem que vai ser perfilado, assim, né? Digamos, um ambiente, você vai contar essas várias características dele, do rio. Agora, os animais, é interessante eh, visitar, acho que, o histórico de reportagens do Eco, o Eco, na verdade, tem como missão, né, o site de jornalismo ambiental, o Eco. É, dar voz aos animais e aos ambientes, né, como são personagens que não têm uma voz própria, ele, essa é a missão é, declarada do eco, né, dessa da essa voz. E existem é, indivíduos, digamos, né, animais conhecidos como as famosas ararinhas azuis, né, que foram individualizadas, porque eram tão poucas, né, ao ponto que você poderia falar de algumas delas, dar nomes, né, acho que se não me engano tinha uma que chamava, é, foi chamada de Presley, por causa do exatamente do, do desenho, né, que ficou tão famoso, das ararinhas azuis, então você conseguia individualizar a história falando dessa saga, né, do, do das ararinhas azuis, que sobreviveram por conta de um sheik que estava em Doha, que era colecionador de pássaros, mas resolveu virar um conservador. Então tem todos esses detalhes saborosos sobre a história de como a ararinha acabou de volta na Bahia e finalmente conseguiu... Da, da vida, né, é, novamente, né, uma, uma nova cria é, finalmente nascida do ararinha na natureza foi, foi registrada. Claro que, como humanos, a gente vai trazer a história do biólogo que participou disso, a saga do shake e assim por diante. Agora, usando o conhecimento científico, tem umas histórias muito interessantes, assim, vou falar das que eu mesmo me envolvi, que eu acho que posso contar porque elas me envolveram tanto, mais recente sobre a história de uma população de botos cor-de-rosa que estão presas entre as duas hidrelétricas do Rio Madeira, uma questão que cientistas sabiam mas não tinham muita coragem de compartilhar, mas resolveram abrir recentemente essa história de que no licenciamento passou e ficaram sem botos presos entre três, é, as duas barragens e se tornou um experimento científico em tempo real, ou seja, você tem 100 botos numa faixa de 100 quilômetros presos. São botos, na verdade, de duas espécies, ou uma espécie e uma subespécie, né? o boliviano e o brasileiro. Então, A história se desenvolve por aí, né? Essa esse Big Brother dos botos ali no, no Rio Madeira, rolando agora, quem é que vai sobreviver ao longo dos anos? E a minha, a minha história favorita sobre o animal que eu mais me envolvi é a história da dourada, também relacionada ao, ao, ao Rio Madeira. Né? Começou em 2006 com o Lula dando o furo nacional de que não podia se licenciar hidrelétrica porque tinham jogado um bagre no colo dele. Chamou a atenção para uma espécie, é, e aí né, o licenciamento ficou transparente por conta desse, desse arrobo verbal numa reunião né de que os, os técnicos estavam anunciando que se a hidrelétrica fosse construída a população ia diminuir a migração ia ser interrompida e é uma história fantástica e surgiram os detalhes científicos sobre essa espécie né que é, e ao longo dos anos foi se descobrindo que a dourada né, que é um, é um bagre um dos maiores bagres desses grandes bagres da Amazônia né junto com o filhote que a gente conhece bem é, e outros ele faz a maior migração de água doce do mundo 11 mil quilômetros, até 11 mil quilômetros. Então, são fatos, de novo, saborosos sobre essa espécie, né, que nasce lá nos Andes, vai até a Foz do Amazonas e sofre com essa interferência humana. Então, eu acho que tem umas histórias sobre a, a população das espécies, raramente sobre um indivíduo, que que acho que é, nos ajudam a contar essas histórias. São narrativas, né, Gustavo, caminhos, assim, para narrativa que são muito ricos, eh, e aí no curso, nas aulas gravadas, a gente fala do uso de bases de dados científicas, co complementando o uso de eh, bases de dados públicas, lembrando também que bases de dados públicas podem ser científicas, né, técnicas, eh, mas chamando as bases científicas, que são o, tra o trabalho, o levantamento feito por cientistas, etc., e, e dá para a gente trabalhar os dados dessa maneira, e... Por exemplo, a narrativa a partir de uma espécie de peixe no Rio Madeira pode trazer outros elementos, complementando esse que é importante em si, mas trazer elementos porque ali são barragens que foram construídas no quinto maior rio do mundo, o, o principal responsável pela carga de sedimentos do Rio Amazonas, e que tem uma influência direta na pluma de sedimentos do Rio Amazonas no, no Oceano Atlântico. Então, é, são barragens que, que para especia alguns especialistas, não deveriam nunca ter sido construídas. Uh, ambiente, tirando de lado, uh, hipoteticamente, a questão social, a questão ambiental no Rio Madeira é muito mais grave do que em Belo Monte, por exemplo. É, claro que essa comparação não cabe com a questão social. Então, são maneiras de contar histórias, né, de você pegar a partir de, um, de uma determinada espécie e ir ampliando. Eu acho isso bastante rico. Alguém mencionou aqui essa história da Nova Zelândia, né, no chat. Acho que foi a Isabel uhum que na Nova Zelândia tem uma entidade jurídica que é, o rio foi considerado uma pessoa com direitos, né? Essa é uma tendência muito forte na Colômbia aqui, né? Que a Amazônia em si foi de, é, reconhecida como um sujeito de direito mas tem vindo como uma coisa bem forte assim nessa agenda é, jurídico ambiental, né? Reconhecer direitos a animais, que no caso já é bem reconhecido, né? O bem estar dos animais, mas a, a feições, digamos, geográficas, né? em especial o rio. Né? Então, o rio Bogotá, que cruza a cidade, ele é um sujeito de direito, então poluí lo é como, como cometer assassinato, então poderia ter consequências legais, concretas. Excelente. Afinal, é, é um conceito antigo, mas conhecido, de que olhar para um rio é, um, é uma imagem refletida de como uma sociedade se, com, é, se relaciona com a natureza, né? Acho que isso é muito importante, olhar para o que está sendo feito com os rios e, e as bases de dados. As, a própria lógica da conservação com relação aos rios não é a mesma do que com relação à vegetação, por exemplo. Existe todo um debate em torno disso, alguns papers recentes. A gente vai trabalhar isso num projeto ambiental que chama Aquazônia, que vai ser lançado esse ano. É, tem algumas perguntas aqui. O João, eu não sei se eu entendi, João a sua pergunta, a, sua, a intenção da sua pergunta, mas o João pergunta assim, se queimarem o, peita, o Pantanal criminosamente por mais quatro ou cinco anos, é, ele ainda estará na pauta? É, eu, eu espero que sim, porque vai ser fundamental que ele continue na pauta, mas o Gustavo e a Juliana podem comentar também. É, aí tem uma pessoa que não está logada e aparece como anônima logo depois do João, perguntando excelente pergunta, a do João também, mas essa é excelente. Quando estávamos falando de conservação e governança, quando falamos de conservação e governança socioambiental, além do conhecimento científico, o conhecimento indígena/barra tradicional é indispensável. Como vocês trabalham com essa diversidade de conhecimentos nas pautas? Ótima pergunta. Eu vou parar nessa aqui para a gente poder responder as duas e Passa, passo a bola aqui para o Gustavo e para Juliana, se eles quiserem abordar, senão eu posso falar disso também, se eles preferirem. Eu posso falar do, rapidinho, e o Ju complementa sobre o conhecimento, Ju. É, eu quero compartilhar um link, porque é um link fala por ele mesmo, do projeto é, Ciclos do Rio Tiquié, que é um projeto do Instituto Socioambiental, mas que a gente tem muito orgulho de ter feito parte, em breves palavras, é um projeto que é de coleta de dados feito por indígenas. Então, é centenas, se não me engano, nesse caso aqui eram dezenas, mas já existem centenas de pesquisadores indígenas treinados a fazer a coleta de dados num nível bastante granular. Então, esse site que eu compartilhei com vocês, ele reflete oito anos de dados coletados sobre o clima, o nível do rio... É, o que está sendo colhido, o que está sendo caçado, o que está sendo plantado. Então, a partir dessa visão, você consegue ter uma entrada no, realmente num sistema de pensamento, né, porque organizar dados também reflete sistemas de pensamento, é, e nesse caso, esse projeto mostra muito bem isso, como existem sistemas de pensamentos muito distintos, e que alguns desses sistemas, como é bem este caso, dos do, do, povos do Alto Rio Tiqueira, no Rio Negro, entendem a natureza da maneira mais holística, assim, sem nenhum clichê. Porque eles conseguem entender, pelos dados, você consegue enxergar isso, que né, a altura do rio, o nível, o nível do rio com a quantidade de chuvas né, vai influir totalmente na alimentação e nas atividades, e, finalmente, essas mudanças climáticas ou meteorológicas são interpretadas de acordo com a época do ano e, então, são criadas estações móveis. Isso para falar que não existe né, no sistema deles estações como primavera, verão e, e outono, elas vão mudando a cada ano, ou seja, esse sistema de classificação móvel permite ver com muito maior granularidade a mudança climática no nível regional. É um baita de um exemplo que conecta, eu acho, essa, esse conhecimento científico tradicional com um conhecimento é, de uma comunidade indígena e que tem uma, né, uma relevância incrível. Eu, eu sei de uma história fantástica, que eu ainda não vi publicada e adoraria, de um pesquisador em Harvard, um antropólogo, que tem um, um estudo uh, de décadas, bastante conhecido, foi ele que, que um dos protagonistas no estudo daquele sistema numérico, Inca, que se eu não me engano a tradução em português é Kipo, algo assim, uh, e ele tem uma base de dados gigantesca que foi construída e, e, e armazenada em uma linguagem, se não me engano, Adobe. E, e um tempo depois, muitos anos depois, essa, essa linguagem estava tão antiga, o código estava armazenado num, numa base tão antiga que as atualizações iriam acabar com com aquilo, que ele ia sumir. E, e para vocês terem uma ideia, o Google fe, é, abordou esse pesquisador para para dizer assim, olha, a gente atualiza, passa para a gente, a gente atualiza porque a gente quer usar aqui, a gente quer estudar a linguagem. É, porque pode ter aplicações em inteligência artificial. Uma história fantástica que eu ouvi uh, de um antropólogo e que me fascinou. Eu não sei em que PEC ficou, porque uh, uh, eu acho que, enfim, entrou toda uma questão legal ali sobre a universidade ceder uma base de dados que pertencia a ela, a, ao Google e etc. É, só para dar um exemplo. Né? Uh, Juliana, quer complementar essa, essas perguntas? Ou, ou a gente pode seguir para uma próxima? quando eu li quando eu li a pergunta eu pensei exatamente no mesmo na, na, no mesmo projeto que o Gustavo falou mas eu acho que sim a gente né porque aí eu acho que a gente está falando do conhecimento científico né tradicional é, mas eu acho que no, no dia a dia assim das pautas é sempre né é, consultar e entrevistar também o, os, o a população tradicional e os indígenas a gente né, dá uma atenção a isso, na verdade, né, não só pessoas que estão sendo afetadas, mas o que eles entendem dali, e uma, um outro exemplo que eu tenho recente, a gente fez uma, uma matéria sobre a volta grande do Xingu, também um, um é, fruto de um levantamento que o Isa fez, mas em que os próprios, o, que a, a comunidade indígena ia, é, foi medindo, diversos anos, de 2014 e acho que é 2017, é, a vazão do rio e o quanto eles estavam conseguindo tirar de, de peixes, né, o quanto eles estavam conseguindo pescar. E, e a gente montou, né, Então a gente pegou essa base que eles montaram, a gente fez gráficos para mostrar como o, como o nível de água do Xingu diminuindo afeta a pesca, afeta a segurança alimentar dessa população, e foi um, um trabalho né, de, de pesquisa científica, então, eu vou dizer, é, que o Isa e, e a universidade fizeram junto com a população indígena afetada. só então, mais um exemplo aí de, uhum. né, não só como entrevistado, mas em, inclusive em geração de dados. né Ou seja, há espaço né, para a gente trabalhar nas nossas reportagens, inclusive no jornalismo de dados ambientais, sistemas tradicionais de conhecimento. A gente tem essa exaltação corrente assim da ciência, por tudo que está acontecendo também pela pandemia, e é importante, e claro, a gente tem que, que olhar para a ciência com esse apreço mesmo, mas isso não exclui outros sistemas de conhecimento é, de forma alguma. Uh, e por isso que é importante que o jornalismo de dados ambientais seja sensível também a essas questões, né? não se apegue apenas aos dados, e dá para ver aqui pelo, pelo o, o sentido que as perguntas estão tomando, etc., que essa preocupação é latente, né? Tá todo mundo uh, de olho nisso, assim. É, foi a Vanessa que fez a pergunta sobre o conhecimento é, indígena. Ela se identificou aqui. Valeu, Vanessa. É, o Paulo está perguntando o seguinte. É, ele tá falando sobre jornalismo de dados ambientais e, e que as visualizações de dados os mapas podem ser complexos interativos etc então considerando a limitação de acesso a computadores ou mesmo internet no Brasil como transpor essas apurações em produtos simples que podem circular no WhatsApp por exemplo Há exemplos Acho uma ótima pergunta a uh, e a Luana está perguntando quais seriam as melhores ferramentas para busca de dados sobre desmatamento próximo a terras indígenas. O, o Gustavo e a Juliana podem responder essa facilmente. Uh, tá, eu vou parar nessas duas, a gente está próximo do horário final, mas uh, se, se o pessoal, não sei o que o Adriano acha, se o pessoal topar avançar um pouco, não sei se o Gustavo e a Juliana também topam, a gente pode avançar mais um pouquinho aí tá bom vamos vamos com essas então se alguém precisar sair claro o sete meia fica à vontade então parte, produtos mais simples mais ah, é... obrigada produtos mais simples e ferramentas para buscar desmatamento em terras indígenas Vou começar do, da última, que é mais fácil de responder, né? É, então, ferramentas para buscar dados sobre desmatamentos próximos a terras indígenas. Bom, no, acho que vocês receberam aí uma planilha do curso, né, com várias bases de dados, então tem diversas ali, mas acho que o mais simples é o Terra Brasilis do INPE, né, É uma plataforma que tem diversos dados é, ambientais, e aí tem uma parte dos alertas de desmatamento mensais, né, é, bom, diários, né? Mas é, atualizados mensalmente E, da, e do, das taxas anuais de desmatamento E você consegue ver ali, inclusive, em terra indígena é, um, Para ver em terra indígena Uma coisa que vocês, pelo que entendi, vão, vão estudar no, no módulo 2 do curso né, é, Qualquer dado, você vai cruzar esses dados geograficamente né, Você pega uma camada de terras indígenas e o dado que for Você... É, sobrepõe um ao outro e consegue descobrir, é, consegue calcular quantos focos de calor, quanto, quantos quilômetros quadrados desmatados foi naquela terra indígena, mas o, o, o Terra Brasília já te dá isso, então você consegue, inclusive, né, você faz os filtros ali, baixa uma planilha, não precisa nem chegar no, no dado geográfico, assim, você baixa em planilha quanto foi em cada terra indígena, em cada município, essa é um, uma ferramenta... Acho que fundamental, assim, muito amigável e, e muito boa, que o INP é, disponibilizou já, já há alguns anos. Sobre a pergunta, e depois eu deixo para o Gustavo complementar, mas sobre a pergunta de como transpor é, visualizações de dados, aí acho que são duas questões, né? Só apuração com dados para, para produtos simples que podem circular no, no WhatsApp e tal. É, é um desafio, né? A gente faz, né, por exemplo, a parte cartográfica, então a gente faz os mapas pensando nessas, nessas diferentes resoluções, então você vê, né? a gente programa os mapas para, num zoom out, você vê um, um determinado número de dados, no zoom in outro, é, e aí você transformar isso num cardzinho desse tamanho, é, é um desafio. Mas eu acho que passa por aí, passa por entender qual que é a mensagem principal que vai ser possível disseminar rapidamente assim, no WhatsApp, né, sem é, maiores explorações, e transformar isso provavelmente num gráfico muito simples, né, assim, que a pessoa consiga olhar é, rapidamente no meio de mais um monte de outro, outras mensagens que ela recebe no WhatsApp, e entender a mensagem principal daquela apuração mais complexa que você fez para um site interativo e tal. É, mas acho que é um grande desafio e acho que todos nós né, que trabalhamos com comunicação precisamos conseguir chegar no WhatsApp, né, ou nessa, nesse lugar de, é, de disseminação de notícias falsas, né, e conseguir chegar facilmente com apelo visual, com apelo rápido, inclusive, para a pessoa consumir isso e conseguir entender sem né, conseguir ser é, cativado inclusive pelaquela informação, né, porque ela está competindo com diversos outros memes e coisas muito mais é, atraentes é, nesse ponto. Eu acho que a gente tem um exemplo interessante em curso no Brasil há algum tempo que são os dois perfis no Facebook, é, a Água Sua Linda e o Árvore seu um ser tecnológico que são muito bem feitos, são dados, são só só tweets sobre dados assim, sobre estudos e, e o sucesso que faz é tremendo assim, né? Eu recomendo dar uma olhada, eu acho que é um exemplo de como é, conseguiram unir ilustração, dados e, e cartografia como um bom exemplo assim de cativar o público a olhar dados. Claro que tem mais um, uma pegada de meme assim, não chega a ser um né, a, a comunicação jornalística assim de comunicar a matéria. Mas, sem querer repetir o que a Juliana já falou, que eu concordo completamente, eu reforçaria essa, esses, qual outro é o árvore, o ser tecnológico, que é todo baseado no, nos estudos né, que foram popularizados pelo Antônio Nobre, de que as árvores puxam pelo menos um litro, não, é um, mil litros de água por dia da terra e bombeiam para o céu aí veio todo esse estudo da bomba biótica, que, afinal, que, aliás, não é uma teoria comprovada, recomendo muito que vocês leiam um artigo na Science sobre a controvérsia sobre a bomba biótica, deixo por aqui, é, mas é, eu, eu, o que eu queria enfatizar é que existe uma simplicidade em distribuir dados, que não é, obviamente, simples de nenhum lado, pelo, no, né, na infraestrutura para fazer isso, mas, o que a gente vê, por exemplo, que a CETESB faz distribuindo dados de qualidade do ar. Os caras têm grandes estações de medições de qualidade do ar e distribuem verde, amarelo e vermelho. É uma comunicação bem direta sobre o que, que os dados estão refletindo sobre a qualidade do ar. Eu acredito que há muito espaço para fazer coisas assim. A gente já tentou fazer várias vezes, nunca conseguimos fazer com enorme sucesso, digamos, transmitir indicadores que são organizados ou... Ou gerados por nós mesmos, seja de qualidade de água, qualidade do ar, é, alertas de enchentes, é, alertas de desmatamento. Isso são alertas, são, são formas de comunicação muito fáceis de entender, seja por é, código de cores, seja pelo simples fato de que você está registrando um fato, assim, está acontecendo nesse momento tantas queimadas em tanto lugar. E até queria é, usar esse argumento para responder a pergunta que a gente pulou do João, de que se o Pantanal continuar queimando nos próximos três anos, as pessoas vão prestar atenção ou não. O ano, o ano passado provou que não, porque o Pantanal roubou a atenção do que estava acontecendo na Amazônia. A Amazônia queimou o ano passado mais do que queimou em 2019, que foi o, né, o Armagedon lá, com Greta, Madonna, e todo mundo falando sobre as queimadas. Então, qual é a razão... Né, em nível global, para explicar por que as pessoas não se comoveram ano passado, porque o Pantanal tomou o lugar do, né, do do desastre da vez, eu acho que se, o dado ainda vai ser um caminho viável para manter essa atenção, ainda que né, o aspecto humano sempre fica ali para ser explorado como uma forma de comunicação viável no jornalismo, né o caso, o drama, um, não, não me iludo que isso não é parte da coisa toda mas eu acho que manter nosso compromisso em acompanhar as coisas conectando um pouco com o argumento que eu tentei articular lá no começo de que é o espaço e o tempo são são obrigações nossas de lidar no jornalismo ambiental, a complexidade de comunicar um grande espaço geográfico por um longo período de tempo que vai se transformar pelo menos nos, nos próximos 20 anos, se as previsões estão certas, em enorme com enorme força e, e rapidez, assim, então Passaremos os próximos 20 anos acompanhando o destino da Amazônia, o destino do Pantanal, o destino do Rio Tal e assim por diante. E, a, e até complementando isso, a urgência de, de outras pautas ambientais no Brasil, que não a Amazônia. Né? A Amazônia ocupa muito o noticiário e, e tem uma relevância global realmente uh, incomparável. Mas... Uh, Existem outras pautas ambientais extremamente urgentes no Brasil que merecem a atenção de jornalistas de dados ambientais, como o Pantanal, como, se você olha para o que tem acontecido com as águas do Brasil Central, o Brasil Central é o berço de inúmeras bacias e, e de inúmeros rios, e o que tem acontecido com, com os desastres uh, no, no Rio Doce, por exemplo, é, é, um, é, um, é uma outra pauta uh, que ainda não foi colocada em perspe nessa perspectiva que o Gustavo fala, de espaço de território é, se a gente pensar no Brasil Central no Cerrado por exemplo uh, a gente não enxerga reportagens com visualizações de dados tão frequentes ou consistentes uh, para esses assuntos como a gente enxerga para Amazônia outro outra pauta que tá aí uh, urgente precisando de, de cobertura de jornalistas de dados ambientais são é o oceano são as questões relacionadas à pesca, sobre pesca no Brasil é intensa e, e o governo, a Boiada tem passado ali também. Então, existem muitos outros temas que são bastante urgentes e que, e que o jornalismo de dados pode ajudar a manter, a manter vivo, como o Gustavo está destacando. É, tem mais algumas perguntas aqui. O André pergunta o seguinte: a pergunta dele está relacionada à do Yuli. Oi, Yuli, tudo bem? O Yuli? também trabalha comigo com a Juliana e é um amigo também o André pergunta aqui como lidar quando dados oficiais de órgãos ou agências estatais divergem de dados levantados pela sociedade civil ou pela civil perdão ou pela academia sobre o mesmo tema então a divergência levantamentos sobre o um mesmo assunto mas que são divergentes como é que a gente lida com isso em uma reportagem e aí o Yuri pergunta se existe dificuldade na obtenção de dados ambientais no Brasil, no sentido de escassez de bases no governo, ou mesmo resistência por parte de órgãos para fornecer essas, essas bases de dados, ou para dar acesso a essas bases de dados. Essa é uma pergunta atual, né? bastante importante. É, na aula 3, né, onde a gente mostra os exemplos, no, quando a gente fala da política do desmatamento do Informazônia, do qual eu participei, a gente tinha ali uma barreira, né, Gustavo, de acesso àqueles dados que eram públicos, mas indecifráveis, digamos assim. Então, a barreira não era necessariamente o acesso, mas o entendimento. E hoje, no, e hoje com o atual governo, é, as barreiras estão colocadas, né? é, declaradas ou, ou não. Uh, então, essas duas perguntas, e eu até vou emendar a da Miriam aqui, que é uma terceira, ela pede para a gente refletir sobre o jornalismo ambiental urbano. Então, as duas perguntas relacionadas, né, do André sobre bases divergentes, do Júlio sobre acesso a bases, e depois a Miriam sobre o jornalismo ambiental urbano. Aí acho que com essas três perguntas a gente poderia ir encerrando. Quer começar, Juliana, com uma delas? Posso falar? Tá bom. <risos> é... Eu acho, na verdade, que a gente tem uma, uma oferta bastante grande de jornalismo é, de, de dados ambientais, é, dados abertos, então não dados que a gente tem que é, solicitar para os órgãos governamentais. É, tem muitos dados, Yuli, de principal, é, dados geográficos e dados em geral que a gente consegue trabalhar do governo brasileiro. O que tem acontecido, que eu tenho sentido aí nesse último ano, é, então, isso né, já historicamente a gente tem esses dados. Né? Nessa tabela aí que eu, que eu já comentei do Tiago, eu sei porque a gente né, ajudou aí a colocar algumas coisas na tabela, a tabela está gigante, tem muitos dados, né? tanto não só, obviamente, brasileiro, mas tem bastante dado brasileiro e dá para ver ali que tem muita coisa que você consegue abordar numa série histórica enorme. É... Eu tenho percebido, e aí é uma questão mais empírica, na verdade, tá? Não, eu não consigo precisar disso, mas que no último ano, assim, algumas bases de dados que... Organismos, né? Órgãos, agências, sei lá, que têm sido sucateadas no governo atual, e provavelmente essa oferta de dados vai ter algum colapso nos próximos próximos anos. Eu dou como exemplo aqui, eu estou trabalhando num projeto de dados ambientais é, relacionados a dados de saúde e todos os estudos que basearam a nossa ideia do projeto e tal, trabalham com dados do CISAM, do INPE, que são dados de... É, que relacionam queimadas e, e saúde, é, então de, de qualidade do ar, e até 2019 você tem todos os anos, você vai ali, você escolhe qual é a variável de poluição do ar, baixa e tá pronto. De 2019 para cá, com o sucateamento total do INPE, né, e, e principalmente aí do, do programa Queimadas, é, nesse um ano que eu tenho falado com eles sobre o projeto, cada semana sai uma pessoa do departamento que não é reposta. É, então a gente não tem dado nenhum de 2020 no CISAM, 2021 também não, e provavelmente se o governo continuar, a gente vai ficar aí com um apagão de dados, né. E esses dados o são trabalho, abertos. do né, é Fundo Amazônia, só para fazer esclarecimento, né, Ju? Foi o, o fechamento do Fundo Amazônia que começou a... Então é uma ligação concreta com esse é Outro exemplo é um... Aí o, o Yulik fez essa pergunta, e esse projeto que a gente está trabalhando junto são dados uhum. do Censo, né? e a gente começou a trabalhar nesse projeto com a grande questão se a gente usava os dados do Censo de 2010 mesmo ou se a gente esperava a né, o, o atualização do, do Censo de 2020. E a gente está aqui hoje, né, um ano depois da gente ter começado o projeto, sem a mínima ideia de quando vai ser o próximo Censo. Né? Pode ser que seja 2022. Né? Então, agora também a, a sociedade começa a se mobilizar para dizer a gente não pode continuar enquanto sociedade se a gente não tiver os dados do Censo. Né? Mas é isso, então, é, saudades do censo, né? É isso, então a gente está trabalhando com dados é, de população, dados de saneamento de 2010. E aí, é, eu não digo só nesse projeto, eu digo a gente, jornalistas, né? Então, aí é complexo, né? É, mas é, no, no andamento normal... Dos, dado, dos dados do governo, eu acho que a gente tem, inclusive, bastante transparência e muitos dados abertos, assim tem muita coisa para utilizar, é, mas nesse último ano, ano e meio, eu tenho percebido isso pelos projetos que eu estou trabalhando, e, e dá um pouco de medo do, do buraco que a gente pode ter de dados por alguns anos, né? Só uma um outra... complemento, só um complemento ao que você falou, até como uma sugestão, assim, para as reportagens de dados, como a base de dados do Censo de 2010, a gente utilizou para os mapas. É um projeto que está no ar agora, indígenas nas cidades, tá, pela Monga Bay, e está no UOL também, uh, um projeto que foi idealizado pela Carla, Carla Mendes, e é, a gente utilizou os gráficos, procurou bases de dados mais recentes, que não eram a do Censo, do IBGE, a gente procurou algumas bases de dados mais recentes para atualizar um pouco essa, esse gap. Né? Então, a gente encontrou estudos é, acadêmicos ou de órgãos mesmo públicos uh, que, que ajudaram a dar essa, esse recorte um pouco mais atual. É uma, uma dica aí para vocês. É, Gustavo, quer abordar os outros, os outros, as outras perguntas? Então, uma seria sobre quando existem bases de dados divergentes. Se você quiser também falar sobre o acesso às bases, fica tranquilo. E a questão do jornalismo ambiental urbano, que foi um pedido para a gente, se a gente gostaria de compartilhar algo sobre esse assunto. Legal. Sobre as bases, eu deixo eu também, eu deixo essa fala da Ju, que, que eu acho que está mais informativa, mas uma, só um complemento é que em geral, olhando para fora do Brasil, de fato, o acesso à base de dados ambientais é muito rico, porque, como eles são gerados por vários institutos, estilo imp, assim, né, Então, caso da NASA e tudo, o pessoal tem muita independência, não é, é né, são, às vezes, institutos financiados pelo governo, mas uma certa independência, então, se, se você se começa a mexer nesses institutos, né, de... de Geração de dados geoespaciais, você encontra uma coisa muito, muito dado sobretudo, assim, né? Principalmente imagens de satélite de uma escala bem maior, assim, incluindo uma escala global, então é possível achar muita coisa. Sobre bases divergentes, é, eu entendo que não, não necessariamente estamos falando de bases que contêm erros, né? Que, mas sim de divergentes, formas, métodos diferentes de olhar para a mesma questão. Eu acho que a questão do desmatamento no Brasil é ótima para para ver se essa questão, porque é, segundo a informação que eu até recebi recentemente já existem uns nove sistemas que fazem o monitoramento de desmatamento no Brasil, contando os de universidades, nos Estados Unidos, aqui, os oficiais, são mais ou menos uns nove, acho que foi o que é, nos contaram recentemente, e, e essa pletora, né, de, de é, sistemas já foi um problema, é, já causou é, disputas, né, em distintos governos. Não estou falando nem agora, assim, Eu falava de governos passados que o pessoal falava, ah, mas não dá para usar o dado do Amazon, isso não é dado oficial. Agora saíram os alertas do Global Forest Watch, mas não pode, porque isso aí é, não tem validação do governo. Então, sempre tem essa, esse ruído. Mas tendo a acreditar que uma, uma, uma sociedade madura vai discutir essas divergências para entender as diferenças metodológicas e onde as coisas se se complementam. A gente vê esse, essa discussão madura acontecendo, por exemplo, agora nos índices de desemprego. Você vê que no, no Jornal Nacional tem uma matéria de dados, por necessidade extrema da sociedade, questionando metodologias de como se mede o, desma, o, o desemprego. Na inflação também foi assim, até um ponto que você tem distintos índices, né, da FGV, da FIPE, e todos convivem juntos, sendo que a sociedade entende que isso são recortes né, para entender distintas e as falhas de cada sistema. Então, agora o IGPM se tornou uma questão porque tem uma, uma metodologia que acaba impactando o aluguel. Então, traz para a vida de cada um a coisa do dado e do índice. O desmatamento, na minha opinião, deveria ser assim, mas tem uns, uns brios aí que sempre são afetados. E o jornalismo urbano... É, houve muito, muita reportagem sobre é, mobilidade, né, e ainda há, num contexto europeu, assim, nos Estados Unidos, essa coisa do, da mobilidade, das emissões, eu acho que tem muito sendo feito por aí, e da qualidade do ar também, né, que conecta, no ano passado, com as queimadas na Califórnia, a gente viu muito essa correlação que a Ju está até explorando agora, como ela falou, né, de é, dados ambientais com dados de saúde, mostrando como afetava a vida de crianças nas escolas, então existe muitos exemplos recentes sobre qualidade do ar, jornalismo de dados com qualidade do ar, usando até sensores, como a gente viu em alguns casos, acho que na Índia, né, que tem um problema muito sério, jornalistas usando sensores de qualidade do ar para fazer reportagens, tem muito, tem muito disso. E eu, no espaço urbano também, Miriam, eu... Chamaria atenção para esse outro aspecto que também a gente está falando desde o começo do geojornalismo. geo conteúdo num espaço rural é legal, como a gente faz no Infamazônica, mas o potencial depois de reutilização disso não é tão grande quanto no espaço urbano. Quero dizer, você consegue ver uma concentração de histórias, um, né, uma coleção de histórias geotagueadas num espaço urbano, que pode ser muito útil para fazer uma leitura do território urbano. O que eu quero dizer é se você é, vai né, fazer um mapa em tempo real, como se você estivesse andando com o seu celular, com as histórias no seu celular, na Amazônia seria difícil, porque uma história seria aqui, e a outra seria 3 mil quilômetros. Né? Enquanto no ambiente urbano, você conseguiria até ter uma interação dessas histórias de com o ambiente urbano, né? as histórias realmente prestando um, um serviço de dar contexto ao, ao ambiente urbano. Perfeito. Muito bom, gente, muito bom, acho que assim a gente chega ao final dessa primeira aula ao vivo, é, agradecer muito a participação de todo mundo, realmente um grupo fantástico, com muita gente que, que poderia estar aqui, né, no nosso lugar, falando né, sobre jornalismo ambiental, e eu adoraria ouvir, então, muito bacana, e espero que a gente possa ter oportunidades de de usar o curso como uma plataforma mesmo para interagir com mais frequência, enfim, buscar esses caminhos, acho que a Escola de Dados pode ajudar nisso, em Formazônia, ambiental, enfim, buscar esses caminhos para que a gente possa ter algumas conversas importantes e, e o, buscar unir né, uh, os nossos trabalhos também. É, para quem tinha alguma pergunta que não foi respondida, eu encorajo vocês a compartilharem ali no chat, me marquem ali, por, por favor, eu vou entrar também para acompanhar, o Adriano está de olho, e a gente pode, enfim, se tiverem perguntas direcionadas para o Gustavo e para a Juliana, eu posso encaminhar para eles. eles, eles quase não trabalham, né? fazem pouco durante o dia, mas eles encontram um tempinho para responder. É isso. Uh, Adriano, você gostaria de trazer algum encerramento também dar oportunidade aí para a Juliana e para o Gustavo se despedirem? Acho que o Adriano não. O Gustavo e a Juliana querem dar um tchau? Opa. Eu estava esperando. Acho que eu o Gustavo e a Juliana podem se despedir. É, eu falo no final só para dar, dar tchau. Tá bom. Legal. Eu só eu agradecer. <risos> eu também. Mas eu tô, eu tô vindo e acompanhando aqui o chat, tá muito legal, foi, né, eu acho que foi no fim, mesmo a gente não vendo, né, as pessoas, eu me senti realmente numa conversa, e agradeço a participação de todo mundo, assim, acho que foi bem enriquecedor, até anotei várias coisas aqui. Obrigada. Também queria agradecer, pessoal, valeu aí pela, pela generosidade, pelo convite, e é isso. E desculpa aí eu, a mesa subindo e descendo. <risos> a gente ficou com, chari, com inveja né? da sua mesa, é, depois você passa a foto aí para gente. Obrigado, Juliana, obrigado, Gustavo, contribuíram muito. Foi um é. prazer, como sempre. Obrigada a você, Thiago e Adriano, pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado, Tiago Gustavo e Juliana. Foi um bate-papo, mas ao mesmo tempo uma aula magna, eu acho, assim, sobre o tema. Então Super feliz de ter essa colaboração de vocês. Pessoal, a todos os links, tudo que foi compartilhado, a gente vai compilar, vai botar a gravação do vídeo na plataforma, demora uns dois dias aí, mas a gente avisa no chat. É, muito obrigado novamente pela participação de vocês aqui no chat, com as perguntas, e continuamos a conversa lá no nosso outro bate-papo é, que vocês já conhecem na nossa rodada de apresentação, e até a semana que vem, bom restinho de semana aí, até a próxima. Tchau, tchau.